Vamos saber como está o momento de escorpião e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. A carta do foco. Vamos complementar com esse outro tarô. Que é o tarô do amor. E complementar com esse outro também. Deixa eu colocar mais para cá para tirar da luz. Escorpião. A carta do foco é uma carta bem direta. E esteja focado, mirando no objetivo, sem se deixar levar por um lado ou pelo outro. Se você tem planos para tirar do papel, para qual lado está olhando? Se você sabe qual caminho te leva, Aonde você quer chegar, atalhos não vão te ajudar, eles podem te atrapalhar. Faça hoje o máximo que consegue, sem expectativa quanto aos resultados ou cobranças do tempo que levará para você atingir esse objetivo. A falta de foco. Faz com que os pensamentos fiquem confusos, dando lugar à ilusão. Porque faz com que você desacredite de você, do seu potencial, dando lugar às opiniões dos outros. E se afastando do que você gostaria de fazer. Deixando esse sonho escondido aí dentro de você te fazendo-se isolar, por não se sentir merecedor. E com isso, você se apega em ideias, crenças limitantes, zona de conforto, que é confortável para os outros, mas para você é muito desconfortável. E te faz perder o sono... Sentir tristeza, sofrer no seu momento de solitude. Essa carta do foco também me mostra para você iniciar hoje com o que você tem nas mãos. Não é esperar pelo momento certo, não é esperar ter todas as ferramentas para investir. É começar agora com o mínimo, isso mesmo, com o mínimo, e a cada dia você vai investindo mais, estudando mais, e quando for ver, a coisa fluiu, porque você fez o máximo que podia, sem pressão ou expectativa. Não é pensar no que está ruim, mas o que você pode fazer hoje para construir uma base boa, focando na solução. E se divertir no processo, da flecha chegando até o alvo, porque se houve ação, é certeza que no devido tempo a flecha vai atingir o alvo, tá bom? E vamos trazer também um complemento final com o oráculo. Conexão. Vamos ler? Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Se conecta com o desejo do seu coração e desfrute a conexão do amor em sua vida. Então é o momento para escorpião. Ter foco e se conectar. Se sentindo parte de tudo e de todos, tá bom? Gratidão.